Eu vivo a arte e a música é o meu oxigênio. Eu não penso nada além daquilo que eu consigo alcançar com muita dedicação, muito esforço. Meu foco é o meu principal objetivo. E eu espero que jovens como eu façam o mesmo, ok? Felicidade é tudo que um ser humano precisa. E é importante que sejamos felizes para refletir isso aos outros. Esta música, Felicidade, foi feita em novembro do ano passado. Quer dizer, nasceu de uma ideia feita para uma outra música. Será que está certo? Epa! Ya! Yeah. É... em casa, perceberam, né? Ok, pronto. Eu convidei o Texas para tocar guitarra numa música minha eu tocou as guitarras e eu, eu, eu, eu gostei das guitarras. Mas quando cheguei no meu estúdio, o Texas, as guitarras do Texas não estavam enquadradas tão bem naquela música. Peguei as guitarras que o Texas havia tocado para uma outra música e produzi um, um outro instrumental por cima das guitarras do Texas. E daí surgiu um instrumental da música Felicidade. E eu já há muito tempo que queria tanto fazer uma música daquela vibe, uma vibe boa africana, uh, super africana mesmo, uma, um, um, um, um estilo que um, é mais lá para essas, essas bandas da Nigéria, de Tanzânia, uh, um, Costa do Marfim, yeah, por aí. Então aí surgiu a música Felicidade e essa música vai estar disponível amanhã. Amanhã mesmo, amanhã mesmo, para vocês em todas as plataformas digitais todos que tiverem deezer é deezer é isso é deezer é deezer ou diz ou cine I love you. não é deezer todos que tiverem deezer spotify iTunes uh, Soundcloud Youtube Terão acesso à música também já vão poder fazer aqueles videozinhos no TikTok ok então sejam felizes Felicidade da manhã é convosco, já? Que sejam mesmo felizes, e eu sou a música Felicidade, felizes da vida Mesmo em quarentena Mas pronto, vamos lá curtir o som, já? Felicidade, foi, ex-boyfriend, vou lá <risos>